As três maiores empresas do Brasil em faturamento variam de ano para ano, dependendo do desempenho econômico geral do país e das indústrias específicas. No entanto, as três maiores empresas do Brasil em 2023 são. Primeiro Vale S.A., é uma empresa de mineração e metais com operações em mineração de ferro, níquel, cobre, cobalto e outros minerais. É uma das maiores empresas de mineração do mundo e é amplamente considerada como uma das maiores empresas do Brasil. Hoje a Vale S.A tem o valor de 468,14 bilhões de reais. Petróleo Brasileiro S.A Petrobras é uma empresa estatal de energia do Brasil com operações em petróleo, gás e energia elétrica. É uma das maiores empresas de petróleo do mundo e é amplamente considerada como uma das maiores empresas do Brasil. Hoje a Petrobras tem o um valor de 381,12 bilhões de reais. Itaúni Banco Holding S.A. é um dos maiores bancos do Brasil, com operações em serviços bancários e financeiros é amplamente considerado como uma das maiores empresas do Brasil. Hoje o Itaú Unibanco tem o um valor de 231,47 bilhões de reais. Esse é o top 3 das empresas mais valiosas do Brasil, e aí curtiu? Não se esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like e comente aí quais são os fatos que mais te causam curiosidade.